tá yeah. Os tratadores sabiam que ele pulava alto e construíram uma cerca de 3 metros. Não adiantou, porque o canguru sempre. Então. Ergueram uma cerca de seis metros. E ele saiu de novo. Quando a cerca já estava com 12 metros, o camelo do cercado vizinho perguntou ao canguru. Oh, tu prefere Nescau ou Todd? véi. Então sai daqui, que aqui é o grupo dos Tóbia, aí rapá? Ah, desculpa, mas sou machão, sou mais forte do que isso. Olha meu rosto, eu f... bravo. Até que altura você acha que eles vão construir? Mais 300 a menos que nós te à noite. Foi, Trancou por. Ai, tá sendo um pulava a seca, não pulava o muro. Ai, que coisa! É isso aí, pessoal. Essa é a nossa chamada, né, filho? Nossa live. De número 71. Lembra até o chaves, né, filho? A bruxa é. do 71. <risos> <risos> <risos> Ah, sejam bem-vindos ao programa Viajando em Outras Dimensões com a Risada Diabólica de tal pai e tal filho. Então, sejam bem-vindos a essa maravilha. Se quiser assistir mais, fique à vontade. <risos> Daqui a pouco, pessoal... Nossa, é, tem que falar live de número 71, senão eu vou passar vergonha aqui. É, daqui a pouco, pessoal, contamos com você. Você. Até daqui a pouco, dá beijinho no papai, filho. E o Mate Boost vai estar na live. Até daqui a pouco, pessoal. I don't know.